Hoje é o grande dia, finalmente, as eleições de Minecraft Utopia vai acontecer e o meu plano hoje é espalhar cartazes avisando da eleição e tentar ganhar o um máximo de votos possíveis, porque eu quero ser o prefeito de Utopia. Agora, se você quer saber se você é o prefeito, é muito importante que me o vídeo até o final e se inscreva. Torce então, por mim, por favor, volta. Bom dia, gente, tudo bom? Oh, vem, vem cá, gente, vem, vem cá, peraí, peraí, peraí, eu, eu, eu vou até vocês. Uh, será que vai dar certo? Calma, calma. Uh. Bom dia, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Calma tô... aí, calma aí, calma aí, calma aí, deixa eu carregar de novo. tá carregando, gente. Espera aí, tá bom, finge que não aconteceu nada. Falta, falta, falta ali, ó. Três, dois, um, foi! Gente, é, é, é, é, é, é, é hoje. Hoje é a eleição, é hoje. Tá, pera... Vamos conversar aqui embaixo, que tá meio difícil. <risos> Primeiramente, obrigado aos milhões inscritos. Eu sei que te agradeço 42 vezes, mas é que eu tô muito feliz. E muito obrigado por tudo, gente. Eu tô muito animado. Porque hoje é as eleições de utopia. Hoje é um dia muito importante pra mim. E eu vou ficar muito feliz por causa que, mano, ganharam ou perderam? Eu sei que eu fiz um bagulho da hora e eu tô animado. Então, por enquanto, deve ter um cartaz de falta dois dias. Mas amanhã já deve ter o um cartaz do Pedrux falando, mano. Falta um dia, ou oh, é hoje. Não, ele tá falando, falta um dia, então mas é hoje, né? Pera aí, deixa eu ver. Por sinal, eu perdi minha moto. Alguém viu ela pela cidade? Já faz uns dois vídeos que eu não consigo usar ela porque eu não sei onde ela tá. Ali o quadro, calma, não tá carregando. Pra você, linda. Vai carregar, tem que carregar, carrega, carrega. Ali, ó, falta um dia. Então, vai faltar zero. Ah, olha a minha moto. Por sinal, ela tem que encher os tanques aqui no posto, mano. Eu vim aqui pra isso também. Ah, gente, obrigado por quem tá deixando gostei no vídeo, mano. Teve um vídeo que pegou quase 30 mil, mano. Oh, é, é bom demais, é muito, obrigado. Agora, o meu trabalho é pegar aqueles galões de combustível ali e... Encheu o posto de gasolina, só que enquanto tava vindo fazer isso, o Delete veio me chamar. Foi estranho. Oxi. Tô te vendo, tô te vendo, N não quero comprar nada, não quero comprar nada. Eu, eu, eu não, LG, eu não vim vender nada. Você acha que eu vou vender essas coisas nessa altura do campeonato? Vem cheio de diamante com sacolinha, não quero comprar nada, não quero comprar nada. Não, eu tive que colocar essa armadura aqui porque eu acabei de sair de uma luta, LG. Oxe, como assim? Mano, eu lutei com o House, é. quer dizer, com o Metamorfo do House. Tá, então tu recuperou o Juninho. Né? Não, ele não tava com o Juninho, era só o House mesmo disfarçado, era, era o metamorfo. Cara, então era o House ou não era o House? Era o House disfarçado, não, era, era o metamorfo, era o alienígena que tava disfarçado de House, na verdade. Tá, então era uma pessoa, um alien fantasiado de House, é isso? Isso, nossa, e você não vai acreditar, LG, esse ah. alien, ele consegue se transformar não só em humanos, em sim, em outros tipos de bicho. eu vi ele virar uma oh, vaca. Na moral? É, eu vi ele virar uma vaca e depois ele virou uma aranha. Tá, e, e aí o que você fez? Mano, então, aí eu, eu tive que batalhar com ele e ele era muito mais forte do que todos os outros alienígenas que eu já lutei, LG. E quando eu matei ele, depois de muito tempo lutando, ele dropou essa foto, cara. Oxe, como assim? Deixa eu ver. LG, é tão o fazendo House, uma cirurgia aí. no House? Eu não sei o que estão que fazendo no House. Parece uma cirurgia no House, mano. A gente tem que salvar ele? Será que é uma cirurgia mesmo? Com certeza, cara. Olha isso aí. Tá numa maca tudo mais. Parece que eles estão estudando o House, não é? Espera, tem um, dois, três, quatro, cinco. Mano, tem cinco alienígenas nesse do House, velho. Delete, lembra que nós fizemos uma reunião lá entre você e o Petrux pra ver esse negócio de, de salvar o House? Sim, só que a gente Combinou de só depois. da votação lá do prefeito? Sim, sim. Ó, a minha parte eu já fiz. A minha espada tá forte. Ah, sério? Deixa eu ver. Não sei se você lembra, mas ela era vermelha. Agora ela tá preta e tá toda, toda encantada. Tá muito poderosa. Meu Deus! Caraca, velho, eu não consigo nem colocar o mouse em cima, porque tampa toda a tela, vai. Dreit, essa espada dá mais de 250 de dano. Ah, é? Deixa eu testar. Não, em mim não, eu sou fraco. Eu não fiz armadura ainda. Já que você mostrou a sua parte, vem cá, vou, vou mostrar a minha. Tá bom, vamos lá, vamos lá. Segue aqui. Aqui, LG. Tá vendo a voz ali? Ô, o ó. quê? Aqui, ó. Olá! É uma, armadura espacial? é uma armadura espacial, só que eu coloquei nederita nela. Ela tá bem forte. Ela tá igual uma armadura de diamante, eu acho, uhum, de nederita uhum. mesmo. Mas por que tem quatro? A gente é três. Então, ó, eu acho que ó vai ser eu, você, o Pedruques. Eu não sei se o Tuguin vai, mas a galera comentou bastante pra gente chamar o Apu também. Tem que ver isso, se ele vai também. É, o Apu dá pra chamar, mas o Tuguin eu não sei não, cara. Eu não confio muito nele. Não? Por quê? Cara, ele já declarou guerra contra mim, depois veio de papinha. depois eu de Papinho pra lá. Eu não sou amigo dele. Atualmente, eu... Eu não sei como vai ser o futuro, mas por agora eu, eu, eu não quero estar perto desse cara. Ah, eu, eu esqueci, vocês estão brigados, velho. Meu Deus. É, eu, eu acho que é melhor a gente evitar desavença no grupo. É, porque... Não, não, se for se for para salvar uma pessoa, eu sou disposto a fazer amizade com ele nesse momento, mas depois que acabou o negócio, não quero olhar na cara dele. Tá, dá para a gente resolver esse negócio aí, porque vai ser, mano, eu não quero que vocês vão brigar para lá. Isso pode dar muito um ruim. Não, então. não, não, não, tá tranquilo, brigar lá não vai acontecer não. Ó, mas tá aqui, ó, armador de nederita. a gente tem que ver com o Pedro que se ele já fez a parte dele. Hum. Qual que era a parte dele? Ah, lembrei. É, eu acho que ele já trabalhou nisso, mas você conhece o Pedro, né? Ele tá na churrascaria agora, então não tem como falar com ele. Ah, mano, o Pedro da churrascaria. Nossos amigos aí, velho, lá na lua, o meu fio raptado e o Pedro da churrascaria. Ah, é ah não, daí. o Pedro não muda, né? Você sabe como é? Mano, mas fala pra você, ô, ô LG, e eu? Eu tava com um pouco de raiva do House, porque eu tenho quase certeza que foi ele que pegou o Juninho mesmo. Sim. Só que depois que eu vi essa foto aqui, vai me bater uma dorzinha no coração, sabe? Mano, n -n ninguém merece sofrer sendo amigo ou não, garante. É, nós mano, nós vai resgatar ele, vai deixar ele bem. E me sabe, me bateu um sentimento ruim de ver ele deitado. Mano, o que que estão fazendo com o House lá? Véi? Mano, e meu filho, velho? Vai, vai, vai dar pra nem pensar ali, gente. Vai, Não, pra não pensar o seu, seu, seu filho não vai isso, tá na máquina. O seu filho é igual a eles, véi. que eles vão estudar no seu filho. Isso é igual. Eu não sei. É, faz, faz é. sentido, mas dá medo, né? Na não pensa nisso, só se equipa e se forte, mano. A hora vai chegar e a gente vai estar tá lá, cara. A gente vai estar tá lá, Delete. LG, Obrigado, viu? Ó, depois das eleições, mano, eu vou mandar um recado para você e nós é que tem que lua urgente. Be beleza, vota em mim. Tchau, vou votar, vou votar. Mano, tanto de, de, de galão de combustível que eu tô agora, mano. Se a gente não conseguir encher, mano, os negócios lá de gasolina, eu vou ficar louco. Vamos até pela passagem secreta dos cria, vai. Yo. Tá, esse daqui já tá cheio, né? Então deixa ele quieto, vamos mexer só os outros. Ó, 79%, 80%, 35%, 90%, 97%, 91%, 99% e 100%. Boa! Agora vamos ver como que tá os outros. 100% e 100%. Mano, acho que é a primeira vez que eu consegui encher tudo. Deve ser porque hoje é um dia especial, tá ligado? Bom, de qualquer forma, vamos deixar essas máquinas aqui enchendo, esses galões de combustível. Por causa que a gente precisa falar com o Pedrux para ver se ele já arrumou o cartaz e também para mostrar a minha cena para ele fazer para ele fazer a dele. Porque para quem não tá ligado, ontem eu fiz Fiz uma reforma no, aqui no meu local de, de eleição, minha mini prefeitura. É um local legal para ter mais reuniões com pessoas e eu tenho até a minha sala. Olha que linda, com uma vista boa da cidade, um aquário pânico e vários pinguins, né? Mano, bem da hora, né? O problema é a sala do Pedro, que ele ficou por arrumar. Não tem nada. Vamos falar com ele. Mas como tá de noite, vamos dormir antes. E bom, agora que já tá de dia, é só a gente chamar nosso amigo. Então, YouTube, YouTube, YouTube. Pra sua surpresa, eu tava aqui também, viu? Uh, boa tarde, se inscreva no canal Irmandade. Ah tá, se inscreve no canal Irmandade. Boa tarde. Você mandou uma moto? Diz, você decorou Pedrox. aqui. Não, tem um cara. Por que minha moto tá em cima da placa? <risos> não sei. Zé. Calma aí. Zé, por que minha consegue. moto tá em cima da placa? <risos> eu não consigo pegar eu ele, não... É só você que tem o poder do voo. <risos> Mano, quem fez isso? <risos> eu não sei. Nossa, foi style, né? Eu acho que fez um barulho de quebrado, pra ser sincero. É. ô, ô, ô, ô, Pedrux. Tá, fala aí. Cara, que sala, velho. Eu decorei. Era isso que eu ia te mostrar, mano. Aqui, ó. Sala de reunião, sala de folhas. Gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira. Legal. Tá meio largando, sala, de, mas sala de folhas. Bonito, mano. E para de quebrar a sala de folhas. Ih, tem a e... sua sala, Pedrux. E... Por que, que você de... não decorou a minha sala? Decora a sua sala, ela é sua! Ah, velho, tá bom, tá bom. Pedrux, hoje as eleições tem que decorar ela, cara. Ah, mano, mas tá dando pra. Isso. o importante ó, é a sala de reuniões e a sua sala. Eu quero ver a sua sala, abre as porta aí. Tcharam! Nossa, mano, caraca! Oh, vai dar dó se a gente ganhar as eleições e fazer uma prefeitura maior, hein, velho, porque ficou muito bonita. Pedro, pergunta rápida. Ó, fica aí parado e olha pra cá. Só que imagina que essa cadeira é vermelha. Você já viu isso em algum lugar? Uh, não. Você nunca viu isso daqui? Já tem esses... esses... Negócio aqui pelo mundo, como assim? <risos> Pedro, você foi na sala do, do Luiz, gerente do banco, tirei várias fotos, só mudei as cores em algumas ordens. É! <risos> É verdade, tem aqui, tem o dinheirinho embaixo dele. Eu confiei na cara dura, era muito oh, boa a sala é, dele. É, mano, só não tem aquele negócio de constelação aqui atrás. É porque mano. que é roxo. Tá bom, tá bom. Então, só tá ali atrás uma foto do carlinho sendo criminoso. Então já tava antes, né? Na obra minha não, mas não ia tirar, né, cara? LG, eu tô aqui, cara, pelo seguinte, mano. Eu preciso da sua boia de novo. Que Você boia. sabe o que ah, significa, tá né? Significa que sim, sim, sim. Vamos lá, vamos lá. Quero ver, quero ver. Tá na hora, tá na hora. Cadê, Pedro? Carnaval. Bora, bora. Um uh, uh, uh, dia hoje. Eu estou vendo desse lado aqui, eu tô vendo desse lado aqui, vou esperar desse lado pra ver. Eu não consigo, <risos> sem, sem pressa. Você tá bem? Pula Ai, boa, boa! E eleições. Hoje. Vote agora, mano. Pânico, essa coisa é um pouco favorecente para o nosso lado, né? Eu fiz de propósito. Isso se chama mensagem subliminar. Você é um mequetrefe. Você é um mequetrefe. E digo mais, além das eleições estarem prontas para acontecer hoje. Vem cá, aqui no banco. O local das eleições é aqui e o Luiz já construiu muita coisa aqui para gente fazer. Olha só. Esse é o local das eleições. Vamos aqui, ó. Eu posso comprar um voto para mim ou comprar um voto por Carlinho, mas custa um ferro, mano, é, mano eu não vou botar, pagar. Eu tenho que pagar para deu dinheiro. Ah, deram dinheiro. Eu vou colocar uma plaquinha que o Luiz pediu para fazer também e pronto. Vote agora. Vote. Puxa. <risos> Puxa, mano, maneiro, maneiro. Todo mundo ganhou 10 então, conto no banco. Todo mundo consegue votar tem, ó, e tem duas opções. Tem o Carlinho e tem eu. Verdade, mano. Então eu acho que eu já posso votar, né? Cara, tá. eu. eu, eu, eu eu acho que eu vou, eu vou votar, mano. Olha, eu que... pra votar, você pega o dinheiro daqui, certo? Tá. Aí você coloca o dinheiro aqui. Eu vou comprar um voto pra mim. Eu não consigo comprar mais Ah, cada pessoa consegue fazer um único voto. É mesmo? É, se você votar em alguém, você não vai conseguir mais votar. Caraca, deixa eu tentar. Vai, volta aí. Tá, então é só eu colocar essa moeda aqui. Uhum, uhum. E Votar na pessoa. Calma, eu quase votei na pessoa errada. Oh! Tá, tá, o meu voto aqui, ó. Tá, aqui, tá comprovando que é oh. você. Vê se você consegue votar de novo, só pra testar. Não, não consigo, caraca. Então é, é, é, é que nem eu pensei, cada pessoa só pode votar uma vez, né? Nossa, que doido, mano. Então realmente é uma votação muito profissional. Tá, e, e o que eu faço com isso aqui? Não sei se tu precisa guardar ou não. Eu vou guardar por via das dúvidas, mas querendo ou não. Tá, 2 a 0 2 a 0 2 a 0 dois a zero. Doido, doido. Até agora ninguém votou. Tá, então é só a gente... Eu acho. Né? nunca se de sabe olhar é, é porque eu não tinha colocado as instruções aqui ainda. Mas vamos espalhar pelas pessoas que já tá na hora de votar, né? Hum, quer saber? Vamos tirar todo o cartaz meu, todos os cartazes do a e todos aqueles lá de foca trua. Vamos colocar o de vote agora, que você acha? É, boa, boa, porque daí a galera já fica avisada. Inclusive tem o, o cartaz ali do Jonathan pra gente colocar. Eu já fiz isso aqui, ó, coloquei aqui do lado. Uh, você hum. tem que me dar alguns desses pra colocar também. Tá, eu vou te dar alguns aqui então. Ah! Tchau. Tá, então a nossa missão agora é espalhar esse cartaz pela cidade inteira. Só não vai tirar das coisas das lojas, tipo, dos charmes do house ali. Ah, não tô nem vendo, não tô nem vendo. Vou, vou tirar tudo, vou tirar já, já os outros fora também. ó. Já coloquei aqui, mas o, o, o, o nosso objetivo mano, é fazer com que toda a cidade vote, porque é uma coisa importante, né? Tá, não, mas você, você, fica fica com, você fica com a minha voz e fica com o pulo duplo, né? Eu não consigo subir nada. Ah, é tão fácil. Olha só que beleza. Eu, eu fiz um parkour aqui no teto. Pedro, você fica numa dúvida aqui, sabe, cara? Oi. Tipo, assim, ó, por exemplo, uh, o cara da loja de CNT, esse guarda e o Germinho e o povo apou e tal, eles são moradores mais quietos da cidade, né? Meio que eles moram aqui, vai para trabalhar. Será que eles votam também? Eu não sei dizer. Eu fico na dúvida. Dar pra... Dar pra é eles. porque assim, eu não sei nem se eles têm casa na cidade. Eu só vejo eles no trabalho, né, querendo ou não. Cara, coitados, né? Eles ficam, eles foram contratados aqui pela cidade, pelo Luiz e eles não têm nem casa. A gente podia mudar isso para eles depois. Cara, eu acho que é uma ideia boa, né? Mas vamos fazer. Depois que acontecer tudo, porque senão eles vão achar que a gente tá fazendo isso pra ganhar a volta, tá É ligado? verdade, verdade. Nossa, Sim. mano. Mas, oh, a casa do Jaiminho tem que ser a casa mais pânico, porque ele é muito gente boa, cara. Ele é velhinho, Ele também. é muito gente fina, ele é muito gente fina. Ô, Pedrux! Oi. Vem na loja de X Pedro do Delight, eu não tô alcançando o quadro aqui para trocar. Por que é tão alto assim? Tá, tá voando? Ah? Eu não canso, eu não canso. Calma aí, tô chegando. Que que é isso aí? Aqui, eu tô tentando tirar esse quadro, mas eu já tentei 40 mil vezes e não vai. Ah, bem alto agora. Boa. <risos> tá, tem mais algum cartaz aqui pela cidade? Tem, tem aqui. Oi, oi, Pouque, boa noite. Nossa. Deu preso injustamente. <risos> eu esqueci de tirar esse. Ah, tem no posto ali, ó. É, eu já tirei alguns do posto ali, eu tava tirando naquela hora. Olha, ah, aqui do... mano, tem o uns que tá muito alto. o dele, mano. Olha isso aqui. Eu tinha colocado o seu aqui. Ah, é? É, ó, aqui, ó, o Carlinho é abusado, cara. Que sujo! Tipo, a gente não troca o do, da loja dele. Ah, também era, só quando ele tá com o mundo ah. lá, tem o bot Carlinho do lado, dele roubando, né? Nem precisa trocar. Ah, é, sim. cara, eu acho que a gente falou da cidade toda, né? Eu também acho, cara. Ah, tem o bot LGJ, mas isso aqui eu acho que não precisa, né? É a fachada da nossa loja. Ah, isso aqui tá na nossa loja, mas tem um ali, ó, em nossa, cima do nossa, no prédio, ali ó, loja de cidade. Ah, velho, aquilo é que lá foi tão chato de conseguir. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, é boa. Pedrux, eu acho que foi todos. Agora a gente só precisa chegar no povo e falar para eles votarem, né? Vamos falar com uh -huh. o Jaiminho? Vamos, vamos. Dá para distribuir os cartazes a galera aqui também. Uh, é uma boa, mano. Eu só tenho dois cartazes, no caso, mas dá para distribuir sim. Eu tenho mais, como a gente já vai junto. Tá bom, então, ó, pera aí, deixa eu só, só mimir aqui para ficar de dia eles falar com o Jaiminho, então. Oi, Jaiminho, bom? Bom, Jaiminho. Bom, Jaiminho. Jaiminho, coloquei aqui já na sua sala, ó, pra você não se esquecer. Vota hoje, cara. Hoje é o dia das eleições para prefeito, hein? Ah, ó, Jaiminho, bota consciente, o vota é secreto, hein? Não fala para ninguém. Você sei quem? Vamos um Oi. Vamos aqui perto daqui da loja, da loja TNT, o policial, bom boa dia. Boa tarde. Então, ó, vote hoje, hein? Bo, vo, vote consciente, senhor policial. Boa tarde. É, aqui, ó, é policial da, da SWAT. Você é SWAT mesmo? Enfim, ó, vota hoje. É, esse cara é meio vota, vota, Voto feliz. Vota hoje, tá? V vamos no junto na Dril? É, boa, boa, boa, boa, Tá aqui pertinho Oi, já. Ai, Peraí, tem alguém também. no funcionário, tem um de funcionário aqui, ó, na loja do, do LED Vem cá. Ah, é? É, ó, é o Alfredo. Oi, Alfredo. Cara, a gente quase nunca falou com o Alfredo, pois Alfredo, é, Hoje, cara. Hoje é as eleições, pra você uhum. ter mais dignidade aqui na cidade. Mano, e, que e, e, e, aqui. e vai ter leis, né, Pedro? Porque, é. querendo ou não, você trabalha em pé e 24 horas, nós vai colocar ali que tem que ter comida, bebida e uma cadeira pro senhor sentar é. também. Então vota Paca. aí, hein? Seja quem for prefeito, vai dar casa pra vocês, aí que trabalha aqui na cidade. Então, vota consciente. Isso aí, vota consciente. Jonathan, Jonathan, tá há tempos aí, né, cara? De Olha. Deixa isso comigo, deixa-se comigo. Confia em mim, confia ah, em tá, mim, tá, tá, tá, deixa tá, tá, comigo. Já coloquei. Jonathan, a pouco vai votar hoje, mano. Aproveita e vota também. Calma aí. Eu, eu fiquei sabendo. <risos> Pena, vendo, Jonathan, que a Poki vai voltar no LG. Eu acho que é bom você votar no LG. Pitruk, seus ejércitos lastrosa, é alastrou. Poki! Oi, Poki, a gente acabou de colocar aqui, ó. Mas é o seguinte. Bote hoje, Poki. Ótimo, poki, ó te poki. Tá bom, eu Bo tenho o <risos> Oh, Tem, oh, oh, filho, O Drill, oh, oh, oh, Jonathan, o oh, Jonathan, cadê o Drill? Cara, tá sumindo. Tá aqui mano. em cima, tá aqui em cima. Vem Aonde? Cá. Aqui, ó, o Drill está ah! arrumando os estoques. Ô, Drill. Oh, tá. Drill. Olha só, É, vem cá. Eleições hoje, vote para você ter uma casa. Vote, Drill, vote. Ele pode construir a casa dele, na realidade. né? É verdade, né? Inclusive, <risos> a gente pode contratar eles para construir as uh, casas depois. Uh, Boa. Deixa te falar a cana aqui da minha loja. Falei, Oi, cara, Ana. Cara. Bom, Ana, eleição hoje. Não precisa falar nada, né? Tamo junto, Ana. Até depois. Pega aí, pega tá. aí. Não, Falta da sua loja, você já, já contratou alguém? É o Mendrag. Ah, é o Mendrag. Tá, no hospital eu não coloquei ninguém ainda. Deixa eu ver, na loja de. Que loja é essa? Sei lá. Loja, de... Breve, loja, é loja de balas. Ok. Faz é sentido. Ok, mas não tem ninguém aqui, enfim. É. Tá, tem a loja aqui do Carlinho. O pai do Carlinho trabalhava aqui, mas acho que ele foi demitido. Nossa, o cara demitiu o próprio pai, velho. E ainda ele quer se candidatar à prefeitura. <risos> o pai dele se demitiu, né? Aqui, ó, tem aqui o. É, cuidado aqui que tem um bichinho meu que eu vou deixar aqui na. na ah, ah, Mas boa é o tarde. ratadeiro. O ratadeiro. ratadeiro. É aqui, ó. Ratadeiro, Vota, vote, vote Eleição. hoje, vote consciente. Ele pode votar? Ele é humano? Eu acho que ele pode, né? Ele tá trabalhando aí, normal. Volta, Ratadeiro! Tá, eu acho que acabou, né? Cara, deu o gerente Luiz, saber... mas acho que ele não vai, não vai, que não né? Eu acredito que a galera do banco deve saber. A gente esqueceu dele! O hacker? Não, também. Beto, você voltou pra cadeira! Car... O Beto, cara, o Beto tá com olho estranho, cara. Acho é. que ele não anda dormindo. Beto, pois é, né? seguinte, vote hoje. Volta, bo, bo, Beto, vota consciente. Direitos trabalhistas, Beto. Vou falar com o hacker também, Pedro. Bora, bora, bora, bora, bora. Será que o hacker tá regularizado para votar? Acho que tá, porque essa loja aqui é uma, uma loja do Luiz, não é LG, tem um monte de gente para votar hoje. Olha só, tem a delegacia, eu acabei esquecendo. Tem a galera lá da fábrica do House, tem a galera ali do cassino também. Pois é, tá cheio de pessoas. Não, eu ter que, <risos> que falar com o Mendrake também, porque ele tá na cidade, nós já aproveitamos Ó, Hacker, vote hoje não sei se você pode votar, mas beleza. Pânico Hacker, confiamos tá galera da delegacia. Vamos deixar, vamos deixar. Como tem muita gente na delegacia policiais hum. e tal. Bora deixar com a Jenny. Hum, e ela é prima da Poki, isso vai funcionar bem. E aí, Jenny, tranquilo? Ó, tranquilo, só para avisar aqui é hoje é as eleições você tem que votar, hein? Eu vou colar um cartaz aqui na delegacia para avisar os policiais, tá? Uhum. Essa foto aqui também, aqui ó. Não. Vote agora, eleição hoje, hein? Vota, Jane, vota. ele vota. A pouco vai votar e avisa o xerife lá. Tá, beleza. Quem mais? Falta a galera do cassino. Será que o Mendrak tá por lá? Mano, dá, dá pra ver, dá pra ver, dá pra ver. Tá, vamos dar uma olhada. Mano, será que o Mendrak tá aqui, cara? É, não sei, mano. Mas tem o carinha aqui, ó. Big Smoke. Mano, hoje é as eleições, tá bom? Avisa o Mendrake todo mundo para votar, fechou? Vote. Olha, ele já tem um cara aqui, ó. Tem um tal de CJ. Eu acho que ele fala. Uh! É isso aí, CJ. É isso aí mesmo, mano. Ó, eleição hoje, vota, tá bom? Se eu não me engano, tinha mais uma. Tinha mais uma pessoa aqui no, no, na, na gangue que ele montou. Ali, ó, ali, ó. Cadê? É, é, que, é que o Mendraque já me apresentou o pessoal todo, tá ligado? Ô, Frank, ah, é? desce daí! Meu Deus, o que, que tá aqui em cima? Então, o cara, ó, é o seguinte, eleição. Nossa. Eleição hoje, eleição hoje, tá bom, Frank? Avisa o Mendrake. Tá, vamos colocar uma parada aqui para o Mendrake ver. Uh, verdade, né? Ó, aqui e aqui, boa. Mano, eu percebi uma coisa: a gente não viu muito dos nossos amigos hoje. Será que, tipo, eles estão tentando fazer o voto deles secreto para ninguém saber que eles vão votar? Eu não sei. Eu vou tentar procurar a galera daqui nas casas deles. Então a gente se separa, tá? Ah, tá, tá bom, Pedro. Então a gente se vê. Aí. Ah, pô! É, que isso? Que gritaria! Desculpa, eu fiquei feliz. Por quê? O que, que você precisa? Mano, eu, eu, eu, eu não sei se você tá ligado, mas é, hoje é Eleição, né? E daí eu não tô achando ninguém na história. Eu acho que o povo levou o voto secreto além. Tipo, eles estão se, se escondendo junto. Eles <risos> ficaram secretos para fazer o voto. É. Mas, né? Calma aí, me explica uma coisa aqui. Eu tava conversando com a Poki, mas ela não soube explicar o porquê que ela não vende refrigerante nessa máquina aqui. Não é uma máquina de refrigerante? Então, também não sei. Eu acho que é uma, uma máquina de molde 3D. Ó. Tem uns práticos ali, uns negócios estranhos. É verdade. Ô, mas diz aí, eu posso votar já? Claro, ó. ó pô, é bem fácil. Aqui é dentro falando aqui, ó. ó. Vote agora. Eleições hoje. vote agora. Você vai fazer o seguinte, ó. Eu, eu descobri agora que eu já votei, né? Você vai lá no banco. Banco. E sabe aquele banco que a gente recebe o salário? Sim. Lá vai ter 10 contos pra você com uma moeda de ferro. Aí, peraí, vamos lá no banco que eu te mostro. É bem facinho. Ah, ok. Ó, menino Poo, ó, ó, tapete vermelho hum. pra votação. Ah, que da hora. Calma aí, vamos ver. Peraí, mas o é. que eu preciso pagar pra votar, LG? Então, também não sei, mas ó, se você olhar aqui, muito provavelmente você vai ter 10 contos. Cadê? Ó, aqui, ó, Poo, Você tem 10 contos. Ah! Entendi, então é só eu pegar os 10 é. contos e, e comprar o voto. Isso, <risos> isso, mas ó, uma coisa importante é que você só consegue votar uma única vez. Então, pensa muito bem e lê quem você tá votando. Lê o um papelzinho pra não clicar errado, hein? Pode deixar, pode deixar, velho. Boa, ó, pô, eu, eu, eu vou lá que eu quero avisar o povo. Então, boas votações aí, tchau, mano. Obrigado. Valeu, mano. Ô, peraí, calma aí, LG. Me diz uma coisa aqui. Oi. Quando é que vai ser a revelação do vencedor? Eita. Não sei. Acho que amanhã. Amanhã já? Caraca. Assim, quando eu votei, eu, pô, ficou travado a urna para mim por 24 horas. Então eu acredito que nesses 24 horas vai ser computado o voto de todo mundo e depois disso o, o gerente vai anunciar, né? É o que eu acho, né? Ah, saquei, saquei. Não, beleza, LG. Pode deixar então que eu vou fazer. Eu vou pensar direitinho aqui. Quem que eu vou votar? Carlinhos. esse aqui, mano. Oi. Capaz do <risos> Ó, ó, ó. Mano, falamos com o aí e deu tudo certo, né, mano? E peraí, o que é aquilo ali? Mano. Ô, Tuguinho, eu não gosto muito dele, mas... Não, pera, pera, pensa, pensa. Hoje é dia pela cidade, vamos deixar os meus três de lado. Vamos, vamos lá, Flafeira. Ô, Tuguinho! LG, é... O que, que você quer agora, mano? Então, tudo bom? Eu sei que a gente não se fala muito e tal, assim, mas aqui eu tenho uma notícia pra você. Que notícia? Bom, como você pode ver aqui, ó, hoje é as eleições e você pode votar agora pra decidir quem vai ser o prefeito da cidade pra poder ajudar algumas coisas nela. Ok, e quem tá concorrendo? É só você e o Carlinho? Basicamente. É, cara, você sabe a minha opção, né? Eu já tô decidido. Mano, desculpa, não, não dá pra confiar em você velho Mano, tá tranquilo, mano Mas na, na hora que você começar a passar fome Não tiver emprego, não tiver salário As suas quebradas, daí você é pensa, não dava pra confiar nele Mas de qualquer forma, ó, para Pra você votar, você vai lá no banco, tá bom? Dentro do seu cofre do banco Vai ter uma moeda de 10 conto pra você Com essa moeda você usa pra votar, você quer que eu te mostre melhor? Pode ser, mano, vamos lá Tá, tá tranquilo, tá tranquilo Pelo... eu... Por que você tá com isso na mão? Não, nada, não, nada, nada Pelo que o Carlinho me disse, é... ele disse que vai Melhorar bastante a cidade, se ele ganhar Ele tava bem folgado pelo que parecia Ele falou pra mim que ia deixar a cidade na miséria Tá, faz sentido uh, Vamos lá, vamos, vamos continuar bom ó De qualquer forma, pra você votar Você vota exatamente aqui, e custa 10 conto Volta, é por isso que todo mundo ganhou 10 conto E lembra, você só pode votar uma única vez Depois a máquina vai ficar bloqueada pra você Tá bom? Uh, e já tá liberado pra votar? Como é que é o negócio? P pode votar quando quiser, de preferência hoje que eu, eu acho que o resultado sai amanhã Daí você vem aqui, ó pega a sua moeda pra você poder votar. vota tranquilo em quem você quiser. E tá feito, mano. Alegria. Cara, tudo bem. Eu vou votar, mas eu acho que não agora mais tarde. Eu vou parar para pensar um pouco e ver o que que eu faço, mano. Porque sinceramente eu ainda tô indeciso. Eu não sei o que fazer. Cara, é, é, é, eu, eu acho tranquilo a sua opção de pensar, mas faz o seguinte. Só confia em mim. Vota independente de quem. Porque depois que a cidade estiver boa ou ruim, você pelo menos vai ter o direito de opinar já que você votou, né? Porque imagina você querer dar palpite você nem ter votado, né? Então, então, pelo menos vota. Tá. Bom, tchau. Bom, bom voto. voto aí. Mim. É, mano, eu acho que deu certo, né? Ajudamos o Tuguinho, que não é tão aliado nosso, né? Ajudamos o Apu, o Pedro que E assim os povo vai votando e vai conversando com os outros. Agora, daqui a pouco, todo mundo vai ter votado e a gente vai ter o um resultado. Finalmente, agora vamos para casa que tem mais uma coisinha para fazer antes. Olha, gente, tá aí. O LG? aqui embaixo? Abre a porta para mim. Eu tô te vendo. Então abre a porta. Eu preciso de um negócio, um favorzinho seu. Tá, tá bom, tu ainda abrir a porta. Calma aí, dá, dá, dá licença aqui, por favor. Obrigado. Oxi, senhor. pode entrar, Delete. Eu não sabia que você estava atrás de mim? Eu achei que você tava na sua casa. Eu, eu, eu tava na cidade, mas fala, fala aí, o que, que foi? Mano, é as eleições eu não sei como que usa a urna. Ah! Você nem se tem urna, na verdade, como que vota? <risos> É o então eletônio, é, que é papelzinho, como que é? É, ó, oh, Delete, faz o seguinte. V vem cá, vai, muito fácil. Mano, eu não quero. Eu, é que eu tô com medo de voltar errado. Sei lá, tá ligado? Ah, não, pode ficar. vai Não, não precisar falar. Né? Deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, quer. Eu, eu, eu, eu, tô, eu tô ansioso, Delete. Hoje é um grande dia. Oi, então ele eu não posso ficar falando em quem eu vou voltar, O outro é secreto, vai. Vai ficar ruim pra mim se eu ficar falando pra cidade que eu vou voltar na né, LG. Ô, oh, Delete, você, você acabou de falar que você vai votar. Eu você acabou de falar, falar. que você, você falou que você vai, que você vai votar em mina. Falei? Falou? Eu não percebi. Esse é outro nível, né? Ó, Adelaide, aqui ó, que vota. Ah, é na urna aqui. Isso, ó, e se clicar nela, você vai ver que custa 10 conto para votar, Adelás. Mano, é pago para votar, velho? Então, acredito. mas você ganhou, da Esse conto do direito do banco. Cadê aqui, Delete, ó. Pega aqui, ó. Ah, menos mal, velho. Nossa, Sim. eu tenho 200 reais que vai ser. você tinha uma grana boa, então, aí, ó. Delete, só que lembra de uma coisa: você só pode votar uma única vez. Então, pensa bem e clica direitinho. Porque se você votar errado, Delete, já era seu voto. Não tem como ressarcir. Re não, pegar, é, né? ele não... fica travado, seu voto. Mas, mas já que é. Custa dinheiro, e tá. se eu votar tá, é, três vezes? Então, aí é, é, é que tá brincadeira. Volta aí para você ver. Ah, okay. o cara é só tal, tá vocês dois competindo? Pois é, não. A maioria disputa é ó, o X1, não né? o X1. Ah, velho, não dá para voltar mais. Só uma vez. É, ah, mas você consigo voltar, né? Não, isso guarda tá com você isso guarda com você, que guarda com você. Você quer meu comprovante? É, basicamente, né, mas fica tudo registrado aqui na urna. Mas caso você queira ter um papel também provando que você botou, sabe? Entendi, velho. Então tá, tá voltado. Já fiz minha parte como é, cidadão. Exatamente, né? Se alguém ficar com dúvida alguma coisa assim, ó, você ajuda o povo também, tá? Não, vou ajudar, vou ajudar. Pô, ficar tranquilo. Agora, tá agora perdi é um negócio simples, velho. Tá com dúvida. Pois é, ah, e amanhã parece que é o resultado não é confirmado não, mas falou okay, que é o resultado então fica na cidade para saber e aí será que vai ser 50 50 ou você vai ter que levar no segundo turno como vai ser LG? ah eu tô eu tô com a esperança de ser 20 mil a zero para mim né mas oh, oh, vai... dá tem que para mim né mas eu, eu, eu não sei eu, eu, eu não sei eu acho que eu tenho chance de ganhar mas eu tô eu, tô rodando, tô rodando. Ah, eu acho que você, eu acho que você vai levar no primeiro turno delete que seja assim mano eu quero muito vencer gente então te vejo amanhã na hora dos resultados pode ser